No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como mudar o seu CSGO disso pra isso, deixando todas as cores muito mais vivas, enfim. Nossa cara, eu gravei esse início exatamente igual ao vídeo que eu fiz sobre em 2017. Exatamente igual. A única diferença é que em 2017 eu apresentei um método e hoje eu irei apresentar cinco. Cinco métodos seguros e muito fáceis. Simples. Simples até demais. Galera, o CSGO de vocês deve estar com essas cores não tão vivas, né? Com uma saturação um pouco mais baixa. E hoje eu estarei ensinando a como deixar o seu CSGO assim, cara. Com as cores bem mais fortes, bem mais vivas. 2017. Eu tô no corre faz tempo, rapaziada. Se inscreva no canal. Meu sonho é bater o meu de inscritos. Eu tô desde lá tentando. Faça parte da matilha. É só um clique aí embaixo. Clique, que é, mano, muito importante pra mim e pra você levar um segundo. Vamos lá. Vamos para os métodos agora.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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337 1, 2, 3, 4, 5 métodos para você deixar a cor do seu CSGO mais viva Tudo fica muito mais bonito Se você ainda não realça as cores do seu CS Cara, você tá atrasado, você tá perdendo tempo Faz que é importante, por exemplo, todo pro player faz isso Cada um equilibra da maneira que preferir Mas todos realçam um pouquinho, que seja O primeiro método, na minha opinião, é o mais fácil, é o mais simples, porque é através do Windows e por isso eu acho que vai conseguir atender aí a mais de 99% das pessoas que estão nesse vídeo. Eu acho que todo mundo aqui tem o Windows como sistema operacional na máquina, enfim. Ou oh, será que não? Basicamente você vai apertar Windows I e aí vai aparecer essa tela, você vem aqui em facilidade de acesso, caso você esteja usando outra versão do Windows. Não tem problema, é só para Ajustar a facilidade de acesso. Aqui na esquerda, clique nessa opção aqui, filtros de cor. Ativa os filtros de cores. É normal, sua tela pode ficar cinza nesse momento. Por quê? Porque a opção escala de cinza provavelmente estará ativada como padrão. E a partir daqui é muito simples. Você só vai clicar nessa opção aqui, ó: vermelho, verde, verde fraco, deuteranopia. É sim uma opção de filtro para daltonismo, porém servirá aqui para o nosso objetivo. Fiquem tranquilos, não vai mudar nada no seu CS, pelo contrário. E agora é só aproveitar. Agora é só. A jogar, que beleza rapaziada mano. Fica, fica tudo muito mais bonito, de verdade As skins, então não tem nem o que falar Facilita a visualização do inimigo em algumas Posições, e agora eu vou mostrar a solução Para quem tem Linux, resumindo Você vai comprar e instalar O Windows Segundo método é pelo painel de controle NVIDIA. E, ó, fiquem tranquilos, agora não terá piada. Eu vou dar também uma solução pra quem tem placas AMD. Teu aí, AMD aí, ó, o que aconteceu? Na verdade, é tudo muito semelhante, enfim. Vá até a sua área de trabalho, clique com o botão direito em qualquer lugar. Vem aqui, ó, em painel de controle da NVIDIA. Aí você vem nessa opção aqui, ó, ajustar as configurações de cor da área de trabalho. Seleciona o seu monitor. Se você tem dois monitores, você vai selecionar aquele monitor que você utiliza para jogar CS. Peguei. Isso foi... Isso foi mitagem. Isso foi mitagem. Seleciona o monitor. E o que você vai alterar é essa opção aqui, ó. Digital Vibrancy. Só ela importa. O padrão é 50. Eu vou jogar aqui no 100, por exemplo. Não pode se esquecer de aplicar. E aí, o seu CSGO que estava assim, ficará assim, mano. Muito mais bonito. Muito mais lindo, muito mais fofinho, tá ligado? Isso tá maluco, papai. Esqueça. Isso aqui tá sensacional, literalmente. Vale muito a pena. De verdade, eu não sei exatamente qual que é a diferença desse método pro método do Windows. Mas a impressão que dá é que com esse método, a visualização de alguns lugares fica consideravelmente melhor. Consideravelmente. Na verdade, a diferença é muito clara. É o meu método predileto. O jogo, rapaziada, isso aqui é realmente lindo, ajuda, não me incomoda, porém, para outras atividades que você pode fazer no computador, como assistir vídeos... Vino, Vino, Vino, Vino, Vino, Vino, Vino. Ler matérias, enfim Pode incomodar um pouco, é o meu caso Mas aí é muito simples Pasta, após concluir a jogatina Você voltar no mesmo menu e voltar para o padrão O padrão é 50 E aí aplica e já era Para quem não tem placa de vídeo da NVIDIA e sim da AMD O método é muito parecido Botão direito na área de trabalho e clica naquela primeira opção Configurações do Radeon Lá em cima terá a opção jogos, você clica lá Clica no CS Depois vá até o canto inferior direito naquela opção Cor personalizada e ativa Ativa aquela opção e aí você desce e aumenta a saturação. Aqui no caso, o padrão é 100, então você vai e joga até o 200. E eu aconselho também que você ative a opção contraste. Vai ficar legal, vai ficar bonito. E pronto, é isso. Mas calma que ele dá três métodos. Terceiro método é pelo NVIDIA Experience Se você não tem, baixe É muito fácil, é só acessar esse link aqui NVIDIA.com Barra PT br Barra GeForce Barra -geforce, GeForce Experience Barra Baixou, instalou, fez cadastro Só pra deixar bem claro que é tudo de graça, tá? Também é de graça essa minha propaganda pra GeForce Não tô recebendo real Mas enfim, é pra ajudar vocês, é pra ensinar vocês Então vamos lá Abra aqui, ó, o GeForce Experience Bem, NVIDIA Experience abrido Né, eu sei que é aberto, foi só uma piada aí, enfim Não deixem de se inscrever no canal por conta do meu possível... Vem aqui ó, em configurações. Seleciona essa opção aqui, ó. Permitir recursos experimentais. Vamos começar a baixar alguma coisa aqui no Sucesso. Alguma coisa. Aí depois você vem nesse triângulozinho aqui em cima, ó, abrir overlay durante o jogo. Depois clica em filtro do jogo. Mas agora a parte mais importante: se você não fizer isso, não vai funcionar. Na Steam, você clica aqui com o botão direito do CSGO vem em propriedades. E em opções de inicialização, você vai colocar esse comando aqui, ó. If alo, underline. 30, underline, party, underline, software, aí sim você abre o CSGO, dentro do game, Alt F3, filtro do jogo, e aqui em filtro do jogo, você consegue criar perfis, então ó, clica aqui em estilo 1, e aí cria o seu perfil, dá pra colocar até umas paradas bizarras, por exemplo, aquarela, olha isso, acrescentar filtro, vem aqui em cor, há vários filtros, né, tem algumas paradas bizarras, tipo enquadrar, olha isso, o <risos> importante é vir em cor E aqui você cria o seu equilíbrio Então, cor do tom, você pode aumentar é, O padrão aqui, guys, é você aumentar essa última opção A saturação de cor Então aqui você consegue ó, aumentar Deixar tudo preto e branco O padrão é zero, pode tacar no 86 Que seja Essa eu acredito que seja a melhor configuração Mas é uma opção trabalhosa Se você já tem uma placa NVIDIA, vai pelo segundo método Confia, mais simples e o resultado até melhor O quarto método é o mesmo que eu apresentei em 2017, o Vibrance Gui. Será que quem criou isso chama-se Guilherme? E aí Guilherme, passe aqui, dê aí um alô aí pra galera aí que... Que f... de alô de nada. É. Eu sei que vocês já estão vendo aqui, ó Paypal, Donate Skins Mas calma, é Donate, tá? Ó, Paypal, Donate Donate Skins O aplicativo não é pago Isso aqui é só opcional Você vem aqui embaixo, ó Download for desktop PC Vem aqui o arquivo, ó Então, ó, baixou Você vem Extrair para vai Aí vai gerar uma nova pastinha Você abre essa pastinha e pronto, ó. ele já está aqui Aqui você consegue mudar a cor de todo o Windows né? E aí eu aconselho que primeiro Você marque essa opção aqui Auto Start, Vibre Seguir E essa opção aqui ó, Never Change Resolution Agora o próximo passo É você adicionar o CSGO ao Vibre Seguir Você precisa adicionar a pasta do CSGO Aí você clica nessa opção aqui ó, Add Manually Pesquisa aqui a pasta do CSGO Se você não sabe onde está a pasta do seu CSGO É simples, ó, vem na Steam Botão direito do CSGO Propriedades Arquivos locais Explorar E aí você copia aqui em cima o link Bem, aí você vai descer até achar o CSGO, o seu CSGO. Ah, encontrei o meu. Abrir. E aqui você consegue aumentar a sua vibração, a vibração das suas coisas. Lá ele, na... cheio de leite nas bordas. Dentro do game. Então, ó, tá no zero. Então, ó, esse é o padrão, sem alterar nada pelo Vibre em seguir. Agora eu vou alterar, ó, jogar pra 100. Save. Outra coisa, totalmente diferente. E, rapaziada, fiquem tranquilos. Obviamente, isso não dá vaca. Pode ficar surto Brincadeira oh, rapaziada, não dá vac Tá disponível aí pra toda a comunidade desde 2017 E muitas pessoas usam até hoje Eu recomendei 5 anos atrás E continuo recomendando O quinto método é o mais prático, na minha opinião, é o que eu utilizo, porém, eu diria que não é tão acessível, porque depende do seu monitor. Eu sei que hoje no mercado há vários e vários monitores de várias marcas diferentes, alguns mais caros, outros nem tanto, porém, eu acho que quase todos os monitores gamer já possuem essa opção de você conseguir mudar a cor do seu jogo, mudar a cor da sua tela pelo próprio monitor caso, rapaziada, do meu monitor, ele tem esse controlezinho que eu ainda consigo setar perfis O perfil 2 é o que eu utilizo pra deixar a tela normal É, eu não utilizo no CSGO, eu utilizo pra utilizar o navegador, por exemplo Porque se eu utilizar o perfil 3, que é o que eu utilizo no CSGO, fica tudo muito estourado Eu não gosto Porém, no CSGO eu uso esse perfil 3, que deixa tudo muito vivo, deixa tudo muito forte Dá um ligue, guys É outra parada, ó 3, 2 Perfil 3, perfil 2 Totalmente diferente e eu configuro por esses botões, né? Então, ó, eu clico nesse que depois vem nesse, e aí eu venho aqui, ó, em game settings. E aí eu tenho várias e várias opções. O que importa é essa opção aqui, ó, color vibrance. Que aí eu consigo aumentar ou diminuir. E aí depois que eu configuro tudo, eu venho e salvo no perfil que. eu Desejar o meu monitor é um da Bank de 240 Hz, então eu mostrei aqui um tutorial para o meu monitor. Se você tem outro monitor, e eu vou falar o nome das marcas aqui para não parecer que eu fui patrocinado pela Bank, se você tem um monitor da LG, da AOC, da sei lá, da Alienware, da Dell, da Samsung, enfim, se você tem um monitor gamer ou então um monitor mesmo que não seja gamer, é capaz que ele tenha essa opção. E aí, mano, fuça aí ou pega o manual que você vai descobrir como que faz. Rapaziada, esse vídeo deu muito trabalho Então peço, por favor, que você se inscreva no canal É muito importante pra mim Deixa o like nesse vídeo, manda pros seus amigos Nilbas. E é isso, mano Eu e vou ficando por aqui Até o um próximo vídeo no canal Gostinho 1337 Falou